Fala, pessoal! Beleza? Gente, hoje dia é domingo, no né? Venho aqui trazer as meninas para dar uma voltinha aqui na praia. E é isso aí. Estamos aqui na praia de São Conrado. Vem, gente! Agora é minha vez de dar umas pedaladas, vamos lá, calma aí. Calma a vira. Vai gravar pro outro lado, né? Como é que vai pro outro lado? Eu sou velha. Pera aí, moleque, calma. Agora você vai ter que encerrar é, Hoje nós vamos gravar um Hoje vídeo. A gente vai gravar um vídeo de bicicleta. No vlog aí. É. Então vai, oh, mocha. Fica aí, pai, que eu vou lá e volto, tá? Ah. Bem rápido, hein? Essas meninas estão muito danadas, gente. Tá isso, pessoal. Acho aqui pra vocês como é que tá aqui hoje. Né? praia É isso. Oi! Cadê a tua irmã? Olha aqui. Cadê Nossa. a tua irmã? Fala aqui com o pessoal. Irmã? Ca ah, é, cadê ela? Ela lá no fundo. Ah? Ela falou que quando ela voltar, tiver muito calor, ah. a gente vai comer picolé. Ah, vocês vão, vão o quê? Comprar picolé? Então tá aí cadê a outra irmãzinha? A pequenininha, A Geovana tem casa? Giovana. Tem casa? Uhum. Então tá, vamos, vamos agora até. Vamos até lá o fim? Vamos. Até o fim lá? Aham. Uhum. Então tá, vamos lá, vamos devagar por aqui Que eu vou mostrar aqui o pessoal a, a praia, tá bom? Ó, sempre pertinho do pai, tá? Não vai muito longe não É isso pessoal Aqui ó vou Fazer esse vlogzinho aqui só pra, pra gente não ficasse nenhum vídeo, né? Não tem muito a ver com o canal, mas Só pra mostrar pra vocês aqui, ó Tava de, de, de folga hoje, né? mostrar que era lá o fim porque lá no final gente tem aonde o pessoal fica de <risos> onde o pessoal solta de asa delta e vou tentar gravar alguma coisa lá para vocês oi, Sem mão, cuidado menina isso é se a minha bateria não acabar né? só tô com 8% por cento então vamos lá daqui a pouco a gente volta aí tá? oi gente eu vou andar de bicicleta o celular do pai <risos> Yeah! Oi, seguidores! Hoje nós estamos aqui na praia, fazendo um vlog pra vocês. O meu pai está ali atrás, e a gente vai comprar um saco... picolé. Vamos. Tá gravando aí? É onde? Vamos o picolé. picolé. picolé? Para o picolé? Vamos. Vamos, Gabi. fazer o que agora? Futebol de areia? Como assim, menina? Depois te grava lá na água, né? Onde é que tu vai? É mesmo. Calma aí. Vem. Vem. A gente vai ter que ir lá, ter que mandar água lá no final, espera ela vir. É, espera ela vir. Tá, tá bom então. Bota o pé aí. Vai ficar com o pé é, agora. A gente tem que lavar o nosso pé. Mas vamos, vamos deixar assim mesmo, vamos pra ela vir. Acho que ela foi pra lá, acho que ela foi pra lá. É. Espera ela vir, né?